Olá a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos no ADEC TV, aqui no quadro, no Entre Elas. Nós estamos, né, ainda em comemoração ao mês da mulher, dia 8 de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher e esse mês nós estamos fazendo uma série especial com diversos temas e com várias mulheres. E hoje aqui no estúdio nós estamos recebendo a Arine, a Ellen e a Sandra para bater um papinho sobre florescer entre espinhos. E isso vai rendendo mais um pouquinho. Não é, meninas? Bem-vindas. Obrigada. Sandra, teve um programa que nós demos uma leve pincelada, né? Sobre florescer entre espinhos. Agora, vamos aprofundar no assunto. O que é florescer entre espinhos? É difícil, né? É difícil porque... É, historicamente, né, falando assim, é, estudos que a gente vê com uma planta muito bonita que floresce entre espinhos é o lírio. né? Ela é uma planta que é, não dá para explicar como que uma planta daquela consegue em meio toda aquela dificuldade florescer e fazer bonito igual ela faz, com toda a dificuldade que o espinho ele machuca, né? O espinho ele ele fere, ele, ele atrapalha o desenvolvimento de qualquer planta. Eu gosto muito de planta, sabe, Carol? Você gosta, Ah, eu gosto. Então, eu sei assim, que se tiver é, o espinho, ele atrapalha mesmo o desenvolvimento da planta. Ele sufoca. Mas, ah, o lírio, assim, ele consegue. Então, ele dá uma, uma lição muito bonita pra gente. Que a vida é cheia de espinhos. Né? O Senhor Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições que nós iríamos sofrer neste mundo os espinhos da vida são vários ele pode ser assim uma falta de emprego uma doença na família o espinho ele pode ser assim uma rejeição uma falta de perdão uma falta de perdão né uma falta assim de empatia então são tantos espinhos são tantos percalços empecilhos né e que trazem esses ferimentos para o nosso crescimento principalmente espiritual Aí, que, aí a gente acaba assim, deixando de exalar o bom perfume de Cristo, acaba deixando de crescer na obra do Senhor, por causa que a gente vai dando espaço mais para os espinhos. Ele é. É, deixa se sufocar por, essas, por esses espinhos, por essas né, intempéries da vida. Mas o Senhor Jesus ensina que tem como. Ele é o lírio dos vales, né? Ele, consegue, ele conseguiu e ele ensina pra gente que nós podemos conseguir florescer entre espinhos. Às vezes, os espíritos estão só nos espetando, mas, às vezes, tem um que tá fincado ali, né? Tá mexendo mais na ferida, né? Tá doendo mais. Aquele que... Uma vez, às vezes, você passa e ele tá só te dando umas espetadinhas. Vira e mexe, tá lá. Tá lá. Mas e aquele que tá fincado mesmo, como se ele estivesse na pele, doendo o tempo todo? É mais difícil ainda, né? Com certeza, muito mais difícil. E, Carol, assim que, igual ele tá mexendo numa ferida, né, enquanto aquela ferida não for feita os curativos necessários ali para poder cicatrizar, não vai parar de doer. Aí é onde que vem, às vezes, vem um perdão. Uma cura, uma restauração. Ô, Sandra, é, a Bíblia fala várias vezes dos lírios, né? Fala lá em Cantar, Salomão fala. Nem Salomão conseguiu se vestir, né? Jesus fala lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, 6 e 7. E Oséias também fala, lá no capítulo 14 do livro de Oséias, no versículo 5, é o Senhor falando para Israel. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio, como, ced... como o cedro do Líbano aprofundará suas raízes ele florescerá como lírio. Aí, eu quero te perguntar assim, é que eu, eu acho que o senhor está querendo dizer assim, olha, Israel, povo, aonde vocês estiverem, eu vou dar o sustento, eu vou ser o um orvalho e vocês florescerá como o lírio, porque o lírio, a Arine falou, ele floresce em qualquer ambiente, pode ser um ambiente mais hostil, o lírio, ele floresce e fica maravilhoso. E... Quando você acha assim, quando a gente consegue florescer entre os espinhos, os espinhos acabam se transformando, mudando, caindo do que está ao nosso redor? Eu, eu acho que não, Carol, porque como o processo de uma flor, ela vai crescer, ela vai florescer, ela vai ficar vistosa, mas vai chegar o um tempo, vai chegar a estação, as pétalas vão cair. E ela vai voltar o processo, né, de ter que florescer de novo, né, geralmente mais bonita, porque é a, é a segunda vez que ela já vai florescer. É um processo na nossa vida. Os espinhos não tem como nós, nós é, não passarmos, deles. né, não estarmos às vezes no meio deles. É, nós precisamos aprender como reagir a essas espetadas, né? Para elas não ferirem, então. É, porque às vezes vai ferir, mas eu também não posso ficar lamentando o tempo todo por causa daquela ferida. É igual você falou, e aquele espinho que vai profundo? A gente vai ter que ir lá, né? Fazer uma uma incisão, né? Às vezes vai ter de... que. Tirar é, <risos> aquele espinho. Nós vamos ter que fazer isso. Isso faz parte do nosso crescimento. A gente nós, Hoje nós estamos falando aqui da, da vida espiritual, mas a nossa vida em todas as áreas. né? Nós sempre vamos ter grandes desafios, grandes espinhos, coisas que vão machucar mesmo, vão até rasgar, mas vai sarar. Nós vamos florescer, vamos aprender a lição, né? e depois vem uma nova estação e o processo repete todos de novo. todo de novo. Esse espinho né? faz lembrar do espinho na carne de Paulo. né? A Bíblia não especifica esse espinho. Mas o Senhor fala assim, a minha graça já te basta. Ele ele, ele, ele fala assim que a gente vai ter, é, nós teremos os espinhos, nós vamos ter os problemas. A graça do Senhor nos sustenta. Ela a gente lembrar dessa maravilhosa graça, a gente lembrar desse amor, a gente pode, já pode se alegrar. Né? Vai ter os espinhos, vai. E, e esse espinho que que que se fala assim, que fica lá, que nos machuca, né? Que a gente precisa desenvolver o perdão é um outro tipo de espinho também. Né, que precisa ser curado, precisa ser libertado. e Isso eu acredito que o Senhor tem esse poder para arrancar Para arrancar esse espinho, para fazer essa cura, para fazer assim, esse processo maravilhoso. E a graça deles vai nos sustentando. Vai, nesse dia, caminho, dia, nesse dia. tempo. Inteiro. Paulo orou né, mais de uma vez, né, vai, até que o Senhor e... respondeu. A minha graça. Te e Só que ele... a gente pensar lá na é. frente o que, que espera, né? Ele adquiriu esse espinho, acho que depois que ele pediu para ver o terceiro céu, né? ele orou, orou, foi lá, depois ele ganhou um espinho na carne. Então, são, tem vários sentidos, várias explicações, né tem o, o espinho, que é o espinhos da vida, o espinho que pode gerar amargura, né e tem aquele espinho que fica ali, mas é, é para a gente dependermos daquela graça maravilhosa de Deus e que pode, que lá na frente que vai vir esse alívio, esse poder maravilhoso de Deus trabalhando nas nossas vidas, então. Eu acho que tem espinho esse... tipo de Paulo, né, Elisandra? É, vocês concorda? Deus faz assim, não. A minha graça te basta, porque às vezes Deus não pode tirar, porque a gente precisa Preciso. desse espinho para lembrar, lembrar que Deus é soberano. Ele é, ele é maior. Ele é a é no, nossa. Ele é o nosso alívio. Ele é o nosso Senhor, né? Nosso é. alívio. Porque se Deus tirar aquele espinho, a pessoa, vamos usar o termo, cai. É, vai afrouxando, vai deixando de buscar. Então vai nem todo espinho fácil. é ruim. <risos> <risos> nem todo espinho é ruim, né? Vai é. afrouxando. É. Vai ficando sempre muito fácil, muito fácil, passa a não dar valor. Tem todo o processo, né? A pessoa precisa passar pelo que é processo para poder conseguir. Voltando ao assunto do lírio, né? O lírio, ele, ele é uma planta, ela vai contornando, ela vai. vai contornando, vai contornando. Até sair bonito lá na frente. faz bonito. E perfuma ainda. É. E perfuma ainda. <risos> e perfuma. Galo, perfuma. Ele é citado na Bíblia, né? Muito. Nem O Senhor Jesus falava, nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como os lírios dos campos. Então, é uma planta que ela é citada, ela é exemplificada. Então, assim, é, podemos fazer como os lírios. Às vezes o espinho fica lá por permissão de Deus, para dar a graça, né? Para nos ensinar e, e, às vezes, o Espinho está lá para trabalhar em nós a cura. Então, assim, tem tá várias, várias eu acho que, situações aí. Ah, que é o Salomão também, Cantares, Cantares, Salomão, é, o Cântico dos Cânticos. Cantares, dois, dois. Dois, né? dois. Qual lírio entre os espinhos, tal é o meu amor entre as filhas? tá vendo? É que ele já fala. Qual lírio entre os espinhos... Tal é o meu amor entre as filhas. Muito, lindo, muito é? lindo, né? O amor de Deus pela igreja, né? Pela igreja. Ela destaca pra ele ali, aquele mesmo amor maravilhoso. Ele repara né? nela e, e mostra seu um amor derramado por ela. Isso é muito bonito. Mesmo ali, né? Tendo os estrenos mesmo, aquela dificuldade, tá pareli, vendo as dificuldades. Ele tá vendo a beleza. Tá vendo a beleza. Amor. De Deus é lindo, né? É. E quando a gente fala assim, Ellen, é Ellen Sandra, Arim, é às vezes a gente pensa assim não aquele ambiente como que eu vou trabalhar naquele ambiente aquele ambiente não é apropriado como que eu vou servir tal pessoa tal pessoa né não, não com, com, com é, vamos dizer tal pessoa não comunga né dos mesmos princípios que o meu eu tô trabalhando com ela mas aí a gente vai para a bíblia como que eu vou ser luz lá? Aí a gente pega alguns exemplos na Bíblia. Aí eu falo para você, José. José floresceu... Ali no Egito. Ali no Egito. Dentro ele de um palácio. Todos os Todas as regalias. Tiravam da... ele da presença. Não tiraram ele da presença. Nenhum espinho ali. Vamos, vamos pôr assim... É, Daniel, Daniel né? com todos os manjares do rei. Não, não, se contaminou, se contaminou. não se contaminou. E olha, né, Daniel foi muito jovem para Babilônia e morreu na Babilônia, né? E outro exemplo, fugiu o nome dele, Ananias. Era Ananias o um mordomo de Acabe? Uhum. Ananias. Ananias escondeu cem profetas, né? Sem profetas. E o rei Acabe, da terrível, de Isabel. Servindo o rei Acabe, ele era o mordomo, o primeiro homem do rei. E mesmo assim ele lá, a Bíblia fala que ele era um homem que temia ao Senhor. E, e você acha isso possível hoje? Acha, Sandra? Nossa, é possível, é possível. com Sim, certeza. É. Temos a palavra, né? Oração. Isso é questão de fidelidade, né? Isso é que eu acho que isso que é o maior empoderamento de mulher. É ser fiel, manter fiel aos princípios, aos ensinamentos ali. Independente, você, do lugar. independente do ambiente onde ela estiver. Então, então, tem, tem como o ambiente bom. não me contaminar. E hoje é contamina relação. muito, né? Contabina. Todo lado. Mas a Bíblia me dá exemplos que tem como não me contaminar. Ele não, Na verdade, ele não, nós não podemos permitir que o ambiente venha nos contaminar. Porque aí, se você permite isso entrar no seu coração, você está pondo. O, o que está em jogo, posso dizer assim, é algo muito valioso. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tem, sim. sim. De, não, de, de estabelecer um limite não daqui para lá, não. E, e o caráter de Cristo, nós temos que ser mais semelhança dele. Né? Então, por onde a gente for, é ser como o Senhor é, é. Observar os passos dele e andar assim, trilhando um passo atrás do outro, dele mesmo. Imitando a maneira dele viver mesmo. E tem como sim, nós somos luz neste mundo somos sal da terra neste mundo é verdade, né? né o quanto o mundo fala a assim, né? é fazer assim não eu sou contrária é. eu sou posicionada, influência tanto tanto para afastar da presença de Deus né é. meu corpo é minhas regras eu que é mãe, tudo, regras, contrário, né? Né? tudo é. o contrário é. tudo ao contrário tudo ao contrário mas dá para seguir e lá na frente a gente vê que essa vai ser honrada né a mulher que teme ao Senhor vai ser honrada ela inverteram até o conceito de submissão, né? Sim. Uhum. Uhum. Inverte, inverteram. Eles usam pra tipo mexer com o brilho da mulher, né? Falar que a mulher é submissa é como se fosse a, a escrava, né? A escrava. Totalmente é torcida, né? É, né? A, a boba a assim. ali, né? É submissão é ser ajudadora. É andar junto, é dentro do mesmo propósito. É está né? sobre a mesma missão, não está junto. sobre a mesma missão, missão, né? Que é o reino de, do, do Senhor. Então, não, não, eu não vejo hoje, hoje né? muitas mulheres quando você fala dessa submissão com elas, elas ficam ofendidas, não aceitam essa submissão. Mas esse é o papel original da mulher, ser ajudadora e justamente e a palavra de Deus não mudou. E nunca vai mudar. Não, ah, muda, né? Perpetuamente, <risos> ela é a palavra de Deus, ela não mudou. Então, eu vejo que nesse tempo que nós estamos vivendo, o ataque está grande, Deus, né? Tá muito grande, realmente, muito grande. Mas tem uma geração de mulheres cheias do Espírito Santo levantando e se colocando no papel conforme a palavra do Senhor e amando viver o papel conforme a palavra do Senhor. E elas estão batendo de frente. Não, eu não sou a mulher que o mundo quer. Eu sou a mulher segundo os conceitos da palavra do Senhor. É o que fala lá, né? Provérbios 30, 28. A mulher fiel será honrada. Lá, né? A beleza é passageira, né? A vanha é a formosura. Mas a mulher fiel permanecerá honrada. Eu trocaria essa palavra nos termos de hoje para a mulher ponderada. Em Deus. Será empoderada. O que, que é honra? Né? Eu vou terminar aqui empoderada. A gente volta no segundo bloco. Começando daí, até daqui a pouquinho.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 estamos estamos de volta. Arine, Helen, Sandra, nós terminamos o bloco falando lá que a Arine trocaria, né? A honrada por... Empodera, empoderada. Empoderada. Empoderada. <risos> Eu falo, não gosto muito dessa palavra, mas para entender né, nos termos de hoje, essa honra que a gente vê aquela mulher que segue os caminhos de Deus, que percebe ali os ensinamentos do Senhor, gente, a vida dela é cheia de honra e bênção. Sim. Não, não, não sai, não tem como, porque o próprio Senhor falou que ela vai ser honrada. Não tem como, né? Não tem como, o que, o que, é, que é honra? É? Na verdade, se todos seguissem é os princípios bíblicos, o mundo seria muito diferente, né? A hum. é honra é quando você recebe ali os, aquilo que é merecido, aquilo que é... é que o Senhor preparou de melhor para você, seus filhos são uma bênção, sua casa é uma bênção, e vem de acordo com o sua vida é uma bênção, em todos os sentidos. Pode até vir os espinhos, né? Que vem, né? Mas, Mas o Senhor está ali, contorna. né? Contorna. Contorna. E quando a gente fala assim, isso tudo vem da obediência, né? Obedecer. Obedecer, não é, Sandra? Os grandes problemas que a Bíblia teve, que os homens da Bíblia teve, sempre estão relacionados à desobediência, até mulheres, né? É, os grandes problemas que nós temos na nossa vida são é por causa de uma desobediência. <risos> Basicamente. <risos> Basicamente, porque... O princípio é, lá da desobediência, lá em Gênesis, é, né? Vamos começar, hein, é, em Gênesis. Desobedeceu lá em Gênesis, é. desobedeceu... É que o inimigo foi, foi mexer, mexer primeiro? Com a mulher. Porque ele sabe que a mulher o que Influencia. Ela quando quer, ela influencia, gente. Ela, ela, tem gente. Ela mexe né, com é. tudo, com marido, com família. Ela tem o um dom, né? De ela tem poder. esse dom. Então ele sabe que ela tem esse poder de persuasão, então ele age ali. Aí, é né, onde, é a, onde a, a mulher vai mostrar o seu empoderamento, sendo o quê? Fiel ao Senhor. E eu vi uma Fiel. palavra Bem, que é eu achei tão linda, falando justamente dessa passagem, né? e Falando que lá no Éden, tal ela foi enganada. Mas. Aí vem a palavra de Deus falando que através de uma mulher a cabeça da serpente seria esmagada, porque ela iria gerar, né? Então isso é muito bonito, isso é muito lindo. Porque ela foi muito humilhada, né? Foi humilhada. Mas, mas... a humilhação trouxe honra. Né? Olha é que Deus é maravilhoso. Deus não deixou em o diabo nenhum. nos inferiorizar, destruir nos destruir, criação. destruir a criação, nos deixar com aquele, aquela culpa, né? É. Aí Deus vai lá e fala assim, né? Não, mas é através dela que vai vir o Salvador. Vai vir o Salvador e veio. E veio pra, pra glória do é Senhor. Né? Deus Isso nunca é deixou, né? Nosso não deixou o, o diabo sapatear é. em nós, não. Não, não, não. não. Ele, ele tenta entrar. até hoje. Ele tenta. mostrando de forma bonita, sutil o empoderamento feminino aí, né? Da independência feminina. Que é um engano gente a mulher ela, ela, ela tenta eles tentam colocar assim a, a mulher livre mas ela não torna-se livre do jeito que o mundo prega é uma liberdade onde eu tenho que afrontar eu tenho que ir contra eu tenho que agir de maneira totalmente fora dos princípios que é a maneira que prega é totalmente fora dos princípios de Deus como forma de liberdade. Mas lá na frente não dá certo. É porque as pessoas se confundem o conceito de liberdade. É. Liberdade com libertinagem, gente. A liberdade ela tem um limite. Sim. A minha liberdade termina onde começa a da L. E não foi o propósito. Se eu passar de Deus, desse né? limite é a libertinagem, e não é o propósito de Deus. Não Deus nos é o deu o livre-arbítrio. Livre mas arbítrio. ele tem limite. Tem limite, foi imposto limite para nós. E nós podemos ver hoje na nossa sociedade essa, esse empoderamento, ele é tão assim. Como eu posso dizer? Ele é tão. É um veneno, é um veneno. no coração de, de algumas mulheres que muitos casamentos são desfeitos. Por causa disso, porque o homem já não suporta mais, ele precisa de uma ajudadora, ele precisa de uma mulher que esteja ao lado dele, que esteja auxiliando, uma mulher que esteja somando na criação dos filhos, na casa, né? E ele não tem essa mulher porque ela se empoderou, se achou empoderada demais, ela... Tomou o lugar do homem, tentou colocar o homem no lugar dela. Começa a competir. Né? começar aí, justamente. a competir. A competir. Eu conheço casais que competem. O casamento acabou, é, os traumas que... na família, na cabeça Isso dos gera filhos. Um desequilíbrio, onde os filhos, hoje a gente percebe nas escolas, principalmente onde eu trabalho muito nessa área, né? como que tá assim. Saiu daquela estrutura que Deus colocou tão maravilhosamente, tão perfeita. E como que aquele desequilíbrio está assim estampado nas crianças e nos adolescentes? É, assim tantos é, é nítido né? a falta assim daquela, daquele papel bonito que o senhor colocou para a esposa, para a mãe, ser é, distorcido de tal forma que eles estão sem parâmetro, sem direcionamento, sabe? Estão sem aquela estrutura. Familiar adequada para conseguir desenvolver. Não estou falando que a mulher tem que ficar em casa deixar, né? sim, e não, sim. não trabalhar, não quero dizer sim. isso. Não, a mulher de provéstia não tem um hora de trabalho muito. É E o homem também, quando ele puder é. ajudar a mulher nas tarefas, que isso é desonroso para ele de, de maneira nenhuma. Nós estamos falando do equilíbrio. É um equilíbrio. Aí a gente vê quando vai conversar, né? Ver os pais assim estão tá conversando, a, a mãe tomando a frente, a mãe assumindo tudo. E, e, e o filho, não tendo aquele, aquele, aquela estrutura do pai, né, ali, da, e do papel da mãe, então ele fica, assim, não, não percebendo como que funciona, confuso, e não atende às regras. Assim como a mãe não tem aquele, o parâmetro do Senhor, o, o filho automaticamente vai seguindo aqui É nós falamos sobre isso aqui, né? É um efeito dominó. É. sabe, sabe é, começa... as meninas só crescem, é, ali, no você no também tem é adolescente, né? Sim. Eu também tenho. Ela, ela vem, a gente tem muito cuidado, elas já vêm crescendo sem aquele... é como se não pudesse mais sonhar em ter filhos e se casar. Como se isso fosse proibido, que o negócio é trabalhar e ser independente. Como se ela não pudesse trabalhar, ser independente financeiramente e também ter o sonho de ter uma família. Se nós nós não alertar pra isso aí, entra isso entra. na cabeça das nossas filhas. Entra. Eu peço a Deus todo dia para pôr o desejo na, no coração da minha filha, de ser mãe, de ter a família dela. Temos que pedir, tá? Temos. Não tá assim, Yan? Tá, e tá. É, Cada né? dia que passa, tá mais difícil. Ela tá difícil. É complicado. As mesmo. estão crescendo assim, Sandra. É, por isso que nós temos que criar nossos filhos, né, no caminho, junto com eles, no caminho, porque eles vão observar dentro de casa. Nós, quando nós chegamos, nós comentamos sobre isso, né, é. É, eles vão refletir o que eles viveram dentro de casa, o que eles absorveram dentro de casa. Nós somos né? assim, né? Nós é, fizemos assim e assim, com eles não vai ser diferente. A gente aprende com o exemplo, né? Com, com os, os exemplos. o exemplo vem de casa, vem de casa. Seja ele, ele bom ou é ruim, é né? Fala, Seja né? ele bom é. ou ruim. E é onde que onde ela vê tanta dificuldade, né, na vida de alguns alguns adolescentes, jovens, porque a estrutura e a base familiar ela foi rompida. Está desestruturado mesmo, não tem os papéis ali definidos, estabelecidos. estabelecidos. Tão bonito que Deus é tão perfeito, né? Coloca tudo tão direito. E aí vem o inimigo, assim como ele usou aquela malícia para enganar, ele está usando até hoje de malícia e distorcendo. As pessoas podem estar assistindo e falar assim, a menina, né, minhas palavras, assim, eu falar isso hoje em dia, nos dias de hoje, uma educadora... Você é doida! Pensar assim, o que, que é isso? <risos> né, gente, mas eu, eu sei o que eu, eu falo, eu sinto o que o Senhor Jesus né, ensina, eu, eu amo a palavra do Senhor, eu tenho que temer e seguir esse mandamento, esse ensinamento tão bonito. Então, e eu sei, a gente percebe, né? Quando que, lá na frente, como que reflete isso tudo? Então, e, e acaba bem quando segue o senhor. E, e na verdade, Helen, é, é, vamos lá. Você tá, você faz uma faculdade, né? Então você está lá no meio, né? Não estou falando de instituição, nada. Mas você percebe é, é, mulheres lá com esses pensamentos sem vontade de ter sim às vezes as pessoas falam falam assim não eu não, agora é estudar é formar é depois trabalhar para depois pensar e às vezes nem pensa nem pensei ah é trabalho demais é uma vida para mim responsabilidade a mais e tal e não tem aquele sonho né porque eu sempre tive de criança né aquele sonho de ser mãe hoje em dia é muito difícil você ver uma criança uma adolescente com esse sonho virou parece que, raros, que virou um peso né? para as mulheres é. Parece que até quase virou um tabu. Isso. Um tabu, né? E, e é um é. princípio da palavra do Senhor, né? É, mas é aí mesmo que o inimigo está trabalhando. Né? Quando eu falo que esse conceito feminista absurdo que tem levantado o nosso meio, né? Essa liberdade para você, em alguns lugares já, países liberado para fazer um aborto numa uma criança de semanas, como se a vida não importasse. Essa falta de amor ao próximo, essa falta de empatia, de sentir a dor do outro, que ali o feto tá, já tá. sente. E já, entre já... aspas, né? Quantas é. mulheres vão morrer no aborto? Então eu posso tirar? E 24 coisa? semanas, 6 meses, gente, e todo formado, só aqui. Todo formado. Então o, o inimigo ele veio deturpando tudo isso na sociedade e infelizmente por um bom tempo nós estivemos calados. Sempre calados, né? Calados, mas eu, eu acho lindo quando eu começo a ver os movimentos dentro das igrejas, de trabalho de mulheres, sempre abrindo a mente das mulheres, elucidando as mulheres conforme a palavra do Senhor, sempre trazendo, né? Mulher de provérbios, não tem a mulher perfeita. Eu falo né? que ela é até ninja, né? Ela ah, é nível Ela é Ela é, ninja. Ninja. Ela ela é, é ela no final do dia. Ela é né, ninja. Mas ela, se ela está se aqui, é porque nós podemos. Conseguir. Nós conseguimos. Né? E a mulher ela tem essa sensibilidade de tomar conta de, de muitas de tudo, coisas. De fazer A mulher tem coisa. isso, né? Pode tempo, fazer muitas um né? coisas. E, e Deus é lindo. Eu, eu, eu vejo um mover de Deus tão grande, mas tão grande. Vou falar no Brasil. Né? Uhum. É, é, é, trazendo mulheres para falar essa verdade que nós não podíamos falar, mas muitas romperam, estão falando, hoje nós estamos aqui Isso para mim é florescer entre os espinhos. Para nós é florescer. Porque os espinhos estavam tomando conta. Sim, nós estávamos ficando sufocadas. Verdade, graças né? a Deus a gente tem essa liberdade. O né? Senhor estão tem falando, dado essa liberdade para nós e isso é louvável, é motivo de nós glorificarmos mesmo o nome dele, pelo que ele tem feito no meio das mulheres, né? Isso que nós estamos, vivemos, isso que nós temos observado, observar, nós precisamos passar para as mais novas. Né? Né? Que é temos, verdade. sim. Se casou, coloca na mente em ter filhos. Filhos são bênção dentro do lar. E temos né? que se posicionar também. Né? né? Se posicionar e contra, contra princípios. esses princípios que o mundo tem colocado na mente dos nossos adolescentes como correto e... Dentro de casa, bater na tecla, não, não é assim, a palavra de Deus é o princípio, né? Ela é a base da nossa vida, é o nosso manual de fé, é o nosso manual de conduta. É, é o manual do Criador, né? Do fabricante. É. Ele deu todas as instruções para nós aqui. Não tem erro, não tem erro. Se nós seguirmos essa palavra, não tem erro. Não tem. Né? E até com ela... Nós temos a arma perfeita para combater o mundo, né? É a arma perfeita de combate, essa, essa aqui é infalível, e o mundo não tem. Não tem. Né? E, é e, e fala, né, que está ultrapassada, né? né, que não é bem assim, a gente tem no meio cristão, tem alguns falando que precisa haver uma nova versão <risos> da Bíblia, <risos> <mas> precisa <risos> ser atualizada, <risos> Bom, né, atualizada, <risos> né? <risos> E, ela, mas, é, gente, ela é vive, ela é, ela é inerrante, palavra de Deus, né, é. ela não ela tá aí até hoje e ela, ela assim, ela ainda não acabou, não. né, ela não... De jeito nenhum. Que não. mulher quiser fazer da vida dela uma benção é a, através da palavra, dos ensinamentos do Senhor, né, e quanto que eu precisava de colocar isso em prática, eu falo que eu errei muito, eu, eu errei oh, muito, vamos, sabe, a gente, é deixei os espinhos afetar mesmo, uhum. muito mesmo, uhum. Entendeu? Eu deixei esse afetação, hoje eu vejo se eu pudesse, eu falava, eu falava assim, se eu tivesse, igual aqueles filmes, uma máquina de voltar no tempo, se ele entrar naquela máquina e voltar no tempo e fazer diferente, eu faria, mas assim, o amor de Deus é tão bonito por nós, né, ele, ele, ele tem o um momento certo de agir, ele vai agindo na vida da gente de uma forma tão maravilhosa e completa, que ele, ele, ele nos ensina dia após dia, na palavra dele, no conhecimento, por isso que eu amo as escola dominical sabe? Eu até falo assim, que é onde a gente vai aprofundando e assim, vai fazendo a mudança que necessita. E a gente vê como que o Senhor trabalha de forma bonita. E isso ajuda muito a mulher na criação, na no lar. Então, é, é assim... É maravilhoso isso, assim. é, não tem é, nem palavras para é, descrever, essa palavra maravilhosa, esse manual, eu falo livro de receita. É, e nós temos a instrução para ser uma mulher empoderada, cheia do Espírito Santo de Deus. Nós temos a instrução para ser uma boa mãe, Sim. uma boa esposa, uma boa empresária, sem fugir dos princípios. Sim, é, não precisa fugir, é tão mais não, suave. É tão mais suave, tão, é tão, tão mais, tão mais tranquilo. Leve, né? É... Não precisa fazer protesto, não, tá o aqui O assunto não, vai né? ficando muito bom, mas o nosso tempo encerrou. A Dani já esgotou, nós temos um tempo. É, é muito bom, nós vamos voltar a conversar, né? Sandra, tá aqui, né? O segredo tá aqui. Tá na palavra. Tá na palavra. Ellen, você falou um pouquinho, né? Então, eu vou deixar você despedir. Meu deixar uma aí. mensagem para as mulheres. Que Deus abençoe e hoje a Ellen vai encerrar para nós. Então, mulheres, seja como Sara, confiante em Deus, não desista das promessas que Ele tem para você. Seja uma mulher idônea, seja mulher de Deus. Descansarei Pois sei Que és Deus Minha alma Está Segura Em ti Sa Tu firme estás Se o trovão e o mar Se vem Sobre a tempestade Eu arei Sobre as águas Tu também és rei